Eu vou conversar com o doutor Ferreira, foi meu professor de medicina, é, medicina legal. Ô meu nobre, você tá jóia e firme? E aí, meu querido? Você tá aí, tudo bom? Tudo bem? Tá forte? Tudo em paz? Tudo em paz. Que bom. Meu professor querido. É. É, é, é, é. o pai do prefeito Alexandre. Isso. É. Doutor, foi um prazer muito prazer, grande. E pela sua atenção aqui. Que feira bonita é essa, muito né? Bonito. Muito bonita. Vitalizou a essa praça. Deu vida essa praça. Chega só um pouquinho que eu vou. Não, e você mais aqui, mais pra cá, mais pra cá. Não, o professor e eu, e você vai abrir só pra. Não. Ah, pra ver a feira, a feira tá certinho. Tá certinho. Pode, pode ficar aqui mesmo, professor. É, aí ó. E você também do lado dele aqui, ó. O que que eles fazem aqui nessa feira aqui, professor? Vende de tudo aqui? Vende de quê? Artesanato. Artesanato. Um tecido madeira, cor. Uma, uma expressão que eles usaram que é só gente de Franca, que para participar só tem só de Franca, né? Que a região nossa é muito rica de, desse artesanato também, né? Mas em Franca tem uma riqueza muito grande, é, né? É e precisa divulgar isso. Esse professor foi. É um movimento realmente muito interessante. Doutor Walter Ferreira. Doutor Walter. Doutor, o senhor é médico. Qual que é a sua especialidade? Cirurgia. Cirurgia. O senhor já cortou muita gente, né? 20 mil e lá Quando o senhor foi professor, nossa, o senhor falou que ficava só abrindo barriga de gente e olhando lá. Na hora que o senhor estudou um pouco de direito e fez direito, o senhor foi entender o, o organismo social, né? Sobre, ponto, sobre outra visão, né? Outra visão da sociedade. A visão humana, visão é, é. As aulas que o senhor ministrava ficaram marcadas, hein? eu sou da turma de 84, é, é uma turma boa, a doutora Jurema, tão jovem ainda, né, que era professora, e ele também, e tinha um, um moço que substituiu o Saulo, né, por onde anda aquele moço? Faleceu, faleceu o faleceu. Saulo, né. E o senhor está aí contando história. Tem uns Estamos colegas aí, nossos. Que... ó oh, espera um pouquinho. O doutor é, é, é, Toquato foi meu professor. Walter Anuati ah, da Anuati. aquele outro professor que era o juiz de direito. É, Bastos. Mais um outro que faleceu também. Um que que... É. Rubens. Rubens. Certo. Doutor Alfredo Costa também foi meu professor. A doutora é, a Jurema passa, né? O tempo passa, passa rápido, né? É uma alegria Boa. A vida sua é de grandes realizações em Franco Você tem uma marca muito grande aqui na faculdade de Direito E também no seu consultório Medicina, né? Graças a Deus eu fiz de tudo para que fosse útil